Bom dia, Estamos aqui em Portugal, numa cidade linda de Bragança, e eu gostaria de saber quais são os seus planos para com o mestre, é, quais são os, os projetos que você está planejando realizar com ele em Lisboa? Sim, bom dia. É, o meu projeto seria é, trabalhar diretamente com o Roland na divulgação do seu trabalho. Eu conheço o trabalho dele desde 2015, quando comecei a buscar é, desenvolvimento pessoal. E é, eu busquei diversos momentos da minha vida por trabalhos que gerassem resultado e é, uma um desenvolvimento é, sus, é, é, sólido e que não me intimidasse, e o trabalho dele é justamente isso, faz com que a pessoa é, expanda sem é, ficar dependente de uma terapia, por exemplo, é a, a terapia tradicional muitas vezes faz com que a pessoa fique dependente e não saia daquela daquele, é, vamos dizer assim, daquele miolo do do olho do furacão, por exemplo. Então, ele faz com que você saia daquele espaço de te olhe e resolva os problemas de uma forma bem eficiente direta. Então, eu acredito muito no trabalho do Roland, é, principalmente por mim, pelo fato de que eu senti é, muitas, muitas, muitas mudanças. Tanto é que estou aqui em, em Portugal, é um dos, digamos, dos... dos é, das, como se fala, é, dos resultados dos resultados que obtive desde lá de trás, porque isso não é é, é um grande projeto em minha vida. Que bom! Que bom. Então, e o que você é, é, achou de da leitura do, do da grande obra do mestre Holland, que é o seu primeiro livro, de uma sequência de 18, né, que nós sabemos que, que está prestes a, a sair. E o que que você sentiu quando você realizou essas técnicas de dormir e sonhar com uma libertação emocional, com seus, é, com seus medos e todos os seus é, é, sentimentos negativos, no dia seguinte a gente se acordar e, e estar totalmente mudada após ler essa obra prima do mestre Roland? É uma transformação in intensa, eu diria, mas também ela, é, ela vai entrando, como se entrasse assim, se fizesse uma, uma varredura de muitos sentimentos, de muitas emoções. É, são técnicas simples, mas que abrem uma visão, uma, é, uma infinitas possibilidades eu percebo assim é, tanto as técnicas do, do livro que é muito claro o livro é muito claro muito objetivo é de fácil compreensão muito fácil e e as técnicas do das terapias da do, dos treinamentos que o Roland aplica é, com as pessoas durante os cursos você acha que existe alguma dificuldade com a linguagem porque o, o mestre falo muito bem o português eu entendo perfeitamente mas você acha que tem algum fundamento as pessoas falarem que ainda existe muito sotaque olha eu vejo de uma certa forma assim que eu entendo muito bem que o roland fala é... e assim tanto dentro dos workshops dos cursos é... por mais que a pessoa não entenda algumas coisas Sempre há alguém que consegue uh, é, traduzir, tanto para o inglês, quanto no português, tudo mais. E tanto que muito do que é falado você tem que sentir. Então, não é muito a mente racional, a mente emocional. É você sentir o, e se abrir para receber o ensinamento. É Porque às vezes o ensinamento não é consciente, ele vai muito além do nosso racional. É verdade, é verdade, uhum. profundamente, muito, muito... É, é, é, é de uma forma que não se deve se explicar, né? Na realidade, nós só te, temos que sentir. Se o mestre é, está realizando... Esse primeiro livro, Sonhando o Caminho de Libertação Emocional, que é o nosso, a, a sua primeira grande obra. E também a sua triologia, que é, são cursos espetaculares que trabalham o emocional desde quebra de barreira, postura, postura, posturas tetificadas, que são uma triologia espetacular que é, é ativação, libertação e genialidade. Você já, já participou desses cursos, que eu sei que você já participou de um, mas os outros cursos que são de profundidade muito além do que qualquer, uma, qualquer um jamais participou. E você recomenda para que as pessoas também venham e, e, e também venham até ter essa, essa clareza de, de espírito que você nos mostra agora? Recomendo. Com certeza. É, é um salto é, de nível pessoal, profissional, é um salto gigantesco na vida da pessoa. É, por experiência própria, eu considero os cursos é, de uma elevação gigantesca. Nunca em... eu já procurei muitas terapias em vários é, segmentos. segmentos, várias linhas uhum. e o trabalho do Roland, é o único que você vê e você sente e aquilo faz um, um, um upgrade na tua vida de uma forma, assim, extraordinária. É, é, é necessário que a pessoa esteja também disposta, porque o que acontece? A mente controla, hum. uh, ah, isso não é pra mim, ou eu tenho medo, então você se encarar, encarar a si próprio e aceitar e aceitar o desafio e assumir o desafio. É então, não adianta eu estar fazendo vários cursos se eu não assumir. É verdade. Então, eu recomendo com certeza. É, vamos convidar a todas as pessoas que queiram realmente quebrar barreiras e fazer uma mudança radical na sua vida. Não perca esse novo trabalho que vai estar sendo realizado agora em Lisboa é, Com nossa amiga Patrícia E com toda uma equipe de tigres que nós estamos criando aqui Entre, entre Bragança, Porto, Lisboa E com muitas novidades Esperamos vocês tá? Sim, são todos convidados é, a se conhecer melhor a, a buscar o seu autodesenvolvimento e um upgrade na sua vida profissional, familiar, pessoal, todos os segmentos de sua vida. É, recomendo, com certeza, e venha participar, que vai ser um evento transformador. É isso. Então, obrigada. <risos>